Thank you. Essa noite eu tive um pesadelo, sonhei que estava no passado, com os meus passos claudicantes e o rosto todo inchado, onde eu voltei a ser riscória, de quando vivia viciado. Era como uma funesta prisão. Muralhas da adolescência Onde a dor sem ter clemência Carcumia o meu coração Na verdade Eu só era um escravo da solidão Eu não via a solução Não havia solução Minha vida era vazia Esparramada pelo chão e eu clamava todo dia, mas por Deus, ninguém me ouvia. Por fora eu sorria, só que aos poucos eu morria. Era um jovem humilhado, pelo vício dominado. Não queria ser assim, mas estava escravizado. Acordei-me do pesadelo. Em soluço e quase em pranto Ó oh, meu Deus como eu errei Meu pecado sei foi tanto Nas sarjetas eu dormia Na miséria eu vivia Era escória do pecado Vegetava e não vivia Mas no suspiro aliviado Eu me virei de lado Percebi ter sido só um sonho Pois minha dor ficou no passado Ao sair pela manhã entoando uma suave canção Deparei com um amigo Que eu tenho por irmão E vi no meu espelho Com seus olhos tão vermelhos E seu hálito tão fétido e então, um tanto profético, que falei deste meu sonho. Vejo jovens claudicantes, como mentes inconstantes, E a fumaça a subir pelas ruas, vidas a sucumbir, Pois estão encarcerados pelo vício dominados Nas muralhas da adolescência. Quando olho em seus olhos Vejo o meu rosto refletido E o grito implodido Avassalando a sua alma Que vagava tão sem calma Como foi minha própria vida Mas eu clamei por Jesus Cristo E o fiz em angústia e dor De quem se viu enclausurado mas por Jesus foi libertado. Eu voltei ao meu passado ao olhar o jovem que ao meu lado era o meu retrato ilustrado de um passado aprisionado. Eu falei da minha vida para mostrar que tem saída desta vida desgraçada de uma alma tão sofrida, juventude transviada se perdeu na sua jornada com a voz tão embargada ao lembrar de meu passado ah, uma mão se estendida para uma vida desprovida pela desgraça foi vencida por um trago de maconha ou oh. Craca ou cocaína que desgraça assassina. Sei que existe a esperança um vento suave quer soprar como brisa a propagar para fazer uma mãe sorrir e ou ao pai fazer chorar. Jovem, hoje eu sonho acordado. O meu vício foi levado e só volta em pesadelo de um amargo passado. Brilha em mim uma nova luz, esta luz chama Jesus.